Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que está nos acompanhando no canal do Comunique-se. Meu nome é Gabriel Andrade e hoje temos estreia no canal, o quadro Papo de Redação. Se você tem interesse em assuntos sobre jornalismo e comunicação corporativa, não esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se gostar desse vídeo, deixe o like para nos ajudar no engajamento. Solta a vinheta, editor! Hoje eu tenho a honra de entrevistar uma referência do jornalismo esportivo brasileiro, nosso querido Tino Marcos. Ele que iniciou sua trajetória no jornalismo da mídia impressa, atuando nos jornais carioca, o Dia e Jornal dos Esportes. O Tino iniciou como estagiário da Rede Globo em 1985, há 35 anos atrás, quando começou a atuar como repórter. E foi na cobertura da, da seleção brasileira que o Tino criou um vínculo especial com o povo brasileiro. Ele já esteve em oito Copas do Mundo, seis Olimpíadas e incontáveis transmissões mundo afora. Além disso, também é vencedor do prêmio Comunix na categoria Esporte, media falada em 2003, 2005, 2014 e 2018. Tino, é uma honra falar com você, uma boa tarde. Oi, Gabriel, boa tarde, boa tarde a todos. Boa noite ou bom dia, quem estiver vendo em diferentes horários aí. É uma alegria estar aqui no, no Comunix, né? Essa referência que se tornou nos últimos anos assim de, de um prêmio muito importante para nós e de um de um site também. Que é... Legal. Tiro, a honra é nossa. É um prazer imenso falar com você. É, Tiro, para a gente começar o nosso papo, eu queria saber um pouquinho sobre quem é Tiro Marcos, fora do jornalismo. Um pouquinho sobre você. Olha, Gabriel, eu sou uma pessoa... É, de hábitos simples, assim, é, que não, não sofre Eu penso nisso, assim, que talvez eu não sofra tanto na pandemia quanto a média das pessoas. É claro que eu desejo muito sair, encontrar pessoas queridas, enfim, e viver outras coisas, é né? lógico, né? Todos nós, em alguma medida, estamos sofrendo. Mas eu sou muito... Feliz também com, com a vida em casa e tudo, e talvez por ter viajado tanto, por ter tido décadas e décadas de uma vida muito nômade, muito movimentada, né? Talvez por isso eu também valorize e aprecie estar em casa, mas, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de se cuidar, de fazer atividade física, de se alimentar razoavelmente, é... Como hobby, adoro xadrez, é minha paixão, sou péssimo jogador, mas insistente e, e muito feliz de estar agora podendo ter tempo para estar com a família, né? justamente por essa razão que eu estava dizendo de viajar tanto, de, de estar ausente durante tantos anos, minha mulher criou praticamente minhas filhas, assim me poupou de muitas coisas, então é hora agora de levá-la ao trabalho, de buscar a filha na escola, na faculdade, enfim... É é viver essa vida simples, é tudo que eu, que eu mais quero, assim, não quero uma vida complicada para mim, não. Legal, Tino. Aproveitando que você deu o gancho, né, de, de praticar atividades físicas, é, nas minhas pesquisas eu vi que você gosta muito de, é, de atletismo, de correr, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se você é, participa de competições, se tem alguma medalha. <risos> pois é, Gabriel, eu sempre gostei muito de correr, sim, participei é, de muitas corridas de rua, né, sempre um pangarézinho ali também insistente, também peladeiro das corridas, mas é, sempre correndo. E aí já corri várias meias maratonas, assim, né, não cheguei a correr a maratona inteira, mas corri várias meias, um monte de coisa de 10 km e tal, e sigo correndo, só que muito menos, assim, com muito menos intensidade. Hoje em dia, claro, agora a gente nem tem provas acontecendo, evidentemente, mas também faz um tempo já que eu não participo de uma, de uma prova, assim, mas porque o volume é menor, porque eu fiz lesões crônicas, né, de correr muitos anos, assim, e tal, então eu tive que diminuir um pouco o volume, aí faço outras coisas, faço um exercício também em casa, assim, né, e, mas gosto muito, gosto muito de, desse, desse mundo das corridas, assim, sou, sou bem, bem chegado assim. O esporte está na veia mesmo, né? não tem como ah, tá, Total, não, total, total. Eu gosto de muita coisa de esporte, assim, lutei judô quando era, quando era menino, adoro vela, é, é, tive barquinhos já, a vela e tal, e... Enfim, é, a, a vida no esporte é, é, assim, tudo que envolve o esporte me fascina mesmo, desde pequeno, assim. Eu acho que a, é parte do... Acho que muitos jornalistas esportivos são assim, né? Eu noto, assim, que dos meus colegas, assim, muita gente que... É, conseguiu um lugar no sol, assim, no mercado e tal, do jornalismo esportivo, normalmente são pessoas que consumiram muito esporte, né? Assim... Sim. É, na infância, na... na, na... É, Tino, é, agora para falar um pouquinho sobre a sua carreira, é, queria que você falasse um pouquinho como foi o começo da carreira como repórter. Pelo que eu vi, você era um pouco tímido, né? Entendi a seguir aí na no impresso, porque gostava muito de escrever, mas foi é. nas frente das câmeras que você se encontrou. aquele que você fala um pouquinho sobre isso. É, Gabriel, isso é, é bem curioso mesmo. Eu tinha paixão por, por escrever, é, sempre foi o, o foco da, da, da, da minha vida, assim como projeto, Assim, trabalhar em jornal, tanto que na minha Sim. época antiga de, de faculdade a gente podia se formar em jornalismo audiovisual, que envolvia é, TV e rádio, ou jornalismo impresso, que era jornal e revista. Eu fiz absolutamente todas as matérias de jornal e impresso, é, nem uma eletiva de televisão que eu cursei na faculdade e a vida acabou me levando para a TV e, e acabei me descobrindo. Mas, realmente, eu não deslumbrava isso, porque, justamente pelo que você falou, eu sempre tive uma natureza meio tímida, meio introspectiva. Nunca fui aquela pessoa de estar no centro da roda e ser o que mais fala, o que mais aparece. Então, eu achava assim, que o microfone, para mim, era um negócio que não combinava comigo. Né? É, eu contaria melhor minhas histórias escrevendo. Mas aí houve é, duas oportunidades, assim, primeiro uma de ir informalmente a Globo, um amigo que tinha trabalhado comigo no jornal, eu trabalhava no jornal O Dia, que é um dos jornais aqui mais tradicionais do Rio, é, e ele estava na Globo e ele falou, vamos lá, vamos te levar lá para conhecer, sai com as equipes, tenta fazer alguma coisa lá, experimenta. E eu fui, assim, como curiosidade, gravei e depois fui embora, agradeci, porque eu tinha, não estava dando para conciliar muito bem com o jornal, e, enfim, deixei para lá, mas, mas aquilo já foi, foi legal ter feito um pouquinho. Depois teve a possibilidade de fazer um mês de férias na TV educativa. E aí eu aceitei, e aí lá já era ganhando um saláriozinho né, de um mês ali de trabalho, dava para conselhar para o jornal. Aí eu fui e trabalhei aquele mês, e aquilo foi o que deu a, a virada. Eu falei, olha... É algo possível, sim, não é algo impossível trabalhar na TV, porque também envolve texto, também envolve assim, elaboração de recursos de palavras e tal. E aí depois teve uma vaga na Globo, eles tinham me visto na TVE, pediram uma fita para ver, analisaram e me convidaram. Ainda fiquei muito em dúvida se aceitavam ou não ir para a Globo, porque justamente por tudo isso que eu estava falando, eu estava tava bem, estava feliz no jornal, é... Mas aí fui, e aí apostei e falei: Bom, eu sou muito jovem, eu tinha 23 anos. Assim, falei, Se for. É, se der errado, a gente tenta recomeçar de novo, né? Mas é, vou investir na parte mais técnica na parte mais de voz, de é, expressão, e, né, fonoaudiólogo, essas coisas. E assim foi. E aí começou essa aventura, e aí eu acabei me apaixonando por isso. É, e Sou super grato à vida de ter me colocado nessa estrada. Legal, Tino. E aí, com isso, né, com, com essa mudança, é, esse acaso da vida que, que veio de ficar na frente das câmeras, é a relação com a seleção brasileira, né? Que foi tão marcante, é tão marcante até hoje na sua carreira e para todos os brasileiros que, que acompanham a seleção há tantos anos. Queria falar para você, como, é, perguntar para você como que foi essa relação com a seleção, como ela iniciou e o que ela significa para você também. Olha, Gabriel, eu acho que é o carro-chefe da minha carreira é ter feito a cobertura de tantos jogos da seleção brasileira. Eu pretensamente imagino ser o repórter que talvez tenha presenciado mais partidas assim à beira do campo, porque foram 30 anos intensos, né? De, de como você disse, oito copas, foram acho que sete copas das confederações, nove edições de Copa América, é, inúmeros amistosos, enfim, todos os lados, né? e, então, assim, muita gente, eu peguei, muitas gerações do jornalismo eu peguei quando comecei, e essas gerações se foram, pessoas de mais idade, outros saíram, outros foram chegando e tal, mas, assim, que tenha ficado nesse tempo todo, de, nesse período que eu fiquei assim, de... em 87, eu fiz a minha primeira cobertura de seleção, que foi a seleção pré-olímpica no na Bolívia, mas para valer mesmo seleção brasileira foi 89, na principal, né, e aí fui até 2019, então, exatos 30 anos, assim, e aí é o maior orgulho, assim, que eu tenho de ter visto, presenciado, inclusive uma fase é, de vitórias, né, uma fase de muitos títulos, assim, de, de Copa das Confederações, de Copa América e de Copas do Mundo, né então me sinto muito agraciado assim muito muito mais assim o que eu falei eu, eu fui muito mais vivi muito mais do que do que sonhei assim do que os meus melhores sonhos me trariam assim e é o que eu sempre digo também para os mais jovens assim é, eu acho que o bom da vida é a gente festejar cada conquista cada passo cada degrau que a gente dá né e não querer é, logo começar uma carreira pensando em ser alguém, eu, sei, eu quero ser o William Bonner, se não for o William Bonner, para mim não prestas, eu quero ser o Galvão, se não for o Galvão, não dá. Não, poxa, é... quantos Galvões e quantos William Bonner, só existe, só existe enfim, muito pouca gente né, ocupando a, a, assim, esses lugares, e tem tantos lugares maravilhosos no jornalismo, então, cada etapa, cada passo, ser festejada, né? muito festejada e saboreada para você desejar o próximo, né? E eu acho que é assim que a gente caminha, se assim a gente desfruta muito mais do que criar uma expectativa muito alta. Hum. É, e falando né, de seleção brasileira, logo no início é, dessa cobertura, você, principal, né, você começou em 89 e em 90 já teve a oportunidade de ir para a Copa do Mundo da Itália. Né? É, como foi essa cobertura estar pela primeira vez numa Copa do Mundo Seleção Brasileira, com a seleção brasileira? né? Sim. Olha, foi, eu, eu diria que foi frustrante, porque muito rápido, né? tudo acabou muito cedo, acabou no quarto jogo contra a Argentina e eu queria mais, eu queria muito mais mas foi incrível foi, assim, eu vivi um suspense para essa Copa do Mundo porque é, eu era o um repórter da seleção, mas também era o mais jovem de toda a cobertura e aí veio o plano Collor, que cortou de 90, se não me engano, para 30 o número de, de pessoas da Globo que iriam à, à Copa do Mundo e aí eu me mantive entre aqueles 30, felizmente. Só que mais à frente, já chegando à Copa, o diretor, à época, é, queria dar uma alegria, uma compensação assim para o é, Carlos Dornelis, o repórter que estava em Londres e estava voltando para o Brasil. Ele falou, pô, para ele não ficar tá deixando de ser correspondente, mandar tá, mandar ele para a Copa do Mundo. E tinha que tirar alguém. E aí, me tiraram da Copa. E aí, eu fiquei muito mal, muito triste. tudo. Muita gente falava até para eu pedir demissão. Eu falei, não, vou, vou esperar, imagina. Depois vai chegar a minha vez. Tá? E, e acabou que houve uma mobilização muito grande do diretor à época, do Leonardo Green, E, e ele acabou conseguindo levar 31 pessoas. Eu fui o 35. Então, foi emocionante, assim, consegui viajar e fazer a Copa. Então foi muito legal. Assim. No dia da abertura da Copa do Mundo, o técnico Sebastião Lazzaroni fechou as portas do Estádio Municipal de Asti para o público e a imprensa. Para gente ver alguma coisa do treino, foi preciso subir até aqui, o sexto andar de um hotel que fica em frente ao estádio. Muito realizador estar dentro de uma Copa do Mundo, e principalmente num país que ama futebol. Eu, eu Ao longo dessas Copas do Mundo, eu sempre vi muita diferença entre países que amam futebol e os que não amam futebol, né? É bem diferente, Sim. assim, uma Copa na Itália, uma Copa nos Estados Unidos. É bem diferente uma Copa na Espanha, de uma Copa no Japão. É, então, é, são, é a tradição, então, então, era, pô, a Itália é espetacular, assim, um país inteiro vivendo aquilo, os caras adoram futebol, adoram os brasileiros também, mas aí não deu, mas aí quatro anos depois veio a minha alegria maior, assim, que para mim é até hoje, a, a maior pérola, assim, digamos assim, algo de mais precioso que aconteceu na minha carreira, que foi ter feito aquela Copa de 94, justamente porque o Brasil tinha 24 anos que não ganhava nada, é, havia uma pressão absurda sobre um país que era tricampeão em 70, e tinha deixado aquela imagem, aquela referência, né <risos> pra, eu tinha colocado a, o, a, o balizamento naquela altura ali. E, então tudo isso, tudo que representou aquela Copa, aquela vitória e tal, é, para mim foi o, é o momento mais inesquecível, assim, mais marcante. É, coincidentemente, o, o Brasil foi campeão em, em dois países as últimas vezes, né? Na verdade, em 2002 em dois países, né? Então, em três países que não são admiradores de futebol, né? Que você disse. aí né? uhum. é, Você sentiu alguma diferença assim né? na questão do, do, da, das ruas, do, do povo? dos países, assim, se não tinha uma dada importância, como a gente deu para a Copa em 2014, né, mesmo que já não, vamos dizer assim, não era a mesma coisa do que 94, do que 2002, mas ainda assim o povo brasileiro abraça muito a seleção, né, e uhum. como foi para você é, também, além, complementando, né, você já disse que foi a, a cobertura mais marcante, é, se você tem algum jogo marcante, ou em 94, ou em 2002, que você não, não esquece. É, 94, o lance é, agudo de catarse, de emoção e tudo, é, é a final contra a Itália. É uma história que eu não me canso de contar. Eu não podia entrar no campo, o repórter não podia entrar no campo, não eram permitidas entrevistas nem nada, mas eu entrei com, como, como um auxiliar de câmera. Entrei como auxiliar de câmera, Agora tinha duas posições no campo, atrás do gol, e eu entrei ali para puxar o cabo e ajudar o Daniel Andrade, que era cinegrafista, e, e levei na bolsa, na mochila, um microfone desmontado, descaracterizado, e um retorno também desmontado. E aí montei aquilo tudo antes assim, de, de, de acabarem os pênaltis ali, e a gente estava atrás da baliza onde estava o bar, a bola passou ali hum, maravilhosamente na, na cabeça da gente, e, e aí eu tinha uma cartada para tentar, É o último jogo, tinha acabado e tal, eu vou com tudo, vou tentar, a gente tinha tudo combinado com o pessoal da engenharia, se desse tudo certo, ele, pô, eles abririam ali o meu microfone e eu poderia participar da transmissão. Eu comecei a ouvir a voz do Galvão e achei que está tá funcionando, será que o microfone está valendo? E eu não tinha certeza, né? aquela barulho, aquela confusão, mas falei, vou, vou com tudo, é agora, o time estava dando a volta olímpica, e, e aí eu pulei a, a placa de publicidade, é, passei por dois anéis de segurança, assim que estavam de mãos dadas assim em torno do campo, passei por baixo, me meti no meio dos jogadores e consegui entrevistar ali alguns, né? Eu fui o único repórter e o primeiro e o único ali no campo a fazer isso e tal, até ser retirado do campo, mas pô, levitava, né? Assim, os caras, dois brutamontes me levantavam assim, eu estava realmente levitando. Assim, de ali, de ali, de ali de alívio, né, por tudo que é, terminava né, naquele momento, de, de uma longa cobertura e, e vitoriosa, daquela maneira espetacular. Palavras do atacante Romário e lá vai a seleção brasileira na sua volta olímpica. Eu e Romário aqui para trás, vamos tentar alcançar os outros jogadores e aqui, Tamparel, a Copa inteira você Olha. Bebe. Facilidade, hoje você acaba voltando a ser o Brasil. Não, eu acho que Deus colocou essa vitória pra gente, nós estamos felizes por isso. E todo mundo tem que acreditar nesse amor que Deus. Brasil! O repórter Tino Marcos, o repórter Tino Marcos deu o seu show na Copa do Mundo. Ele foi agora retirado pela segurança, mas cumpriu o seu papel. Brilhante, diga-se de passagem. Essa é a hora em que se mostra a raça de um profissional, como os garotos que estavam lá dentro. Tino conseguiu botar ao vivo o Romário, e aí a imagem é bonita. Agora a segurança o pegou. Está tudo bem com ele, já estava lá de fora. Legal. É, bom, e falando um pouquinho sobre a seleção brasileira, não tem como a gente é, não falar da relação com o Galvão Bueno, né? É, hum. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, a amizade que você tem com o Galvão, também com outros é, profissionais que você trabalhou aí durante esses anos aí na Rede Globo. Sim, pois é, o Galvão, assim, é um orgulho para mim, né, ter estado, ter feito, a gente fala em parceria, não é parceria, né, porque... É, o Galvão é, o, é, o, é a voz do, do, do esporte brasileiro nos últimos, nos últimos 40 anos. E é a grande referência. Eu, mero repórter ali, dando meus pitaquinhos de vez em quando. Mas é uma honra para mim ter, ter é, compartilhado com o Galvão tantas e tantas transmissões. Não só transmissões, mas é, vida, né? Viagens, Sim. experiências alegrias, irritações, problemas, enfim, vivemos muita coisa juntos, é, o que eu estava dizendo, a gente tanta, é, tão indívida com a família, assim, de tanto, tanto tempo viajando e tal, mas a gente é como se tivesse uma outra relação familiar, né, é, dessas pessoas que viajam sempre, outros que as pessoas não conhecem, mas são produtores, cinegrafistas, enfim, que vão junto e, e formam essa, formam essa, essa aliança, quase né, uma família e tal. É, e, e aí tive companheiros maravilhosos, assim, nossa, eu, eu, eu sou muito grato mesmo, assim, porque eu vivi muita gente maravilhosa, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista assim, do, do comportamento, do caráter e tal. Um cara muito especial para mim foi o Álvaro Santana, né, porque todo repórter... É, necessita de um bom repórter cinematográfico, né? E o Alvin é, foi o cara, certamente, que mais vezes trabalhou comigo e com quem eu tive é, inúmeras grandes histórias. Né? Tivemos várias Copas do Mundo, várias, enfim, viajamos muita coisa, fizemos muita coisa juntos. E é um irmão, assim, para mim. Então, é, é dessa aliança entre repórter e câmera, né, que que, que nasce essa química, né? Necessária a uma boa história, né? Se você quer produzir algo bem captado, algo bem contado, tem que ter um, um bom câmera, tem que ter um bom repórter, alguém que conte bem essa história, tem que ter um ótimo editor, né? Sem isso você não faz a coisa acontecer. E, e é maravilhoso assim, por isso que é, eu acho que é muito realizador e é muito, é muito legal assim, Gabriel, ter trabalhado na, na, numa empresa que proporcionou Sempre muita tecnologia, muita, muita facilidade é, operacional, né? Para a gente desenvolver o melhor possível, é, qualificações internas, assim. Então, a Globo, ela, é, a tradição de acabar trazendo grandes profissionais, você acaba aprendendo também. Eu aprendi e aprendo muito com repórteres mais jovens, né? A linguagem, ela vai se modificando. É, e a gente tem que estar tá sempre surfando aquela onda, né? Entendendo o que que o que que é um lugar comum, o que que já se não se fala, o que, que é, o enfim e, e maneiras de contar, né? Isso é fascinante assim. E cada hora isso muda, né? Isso é muito dinâmico. Isso é maravilhoso. Né? Bom, é, queria saber de você também, em questão de cobertura, é, você já me disse a positiva, né, que foi 94, queria saber se teve alguma cobertura que você classificou como negativa, que você não basta muito se lembrar. É, não, não tem dúvida que eu, o 7 a 1 é, foi uma experiência diferente de tudo, absolutamente, muito marcante, muito dolorido para todo mundo, agora... Você imagina para o repórter que está ali no campo, e aí já sim podendo estar no campo, a FIFA já autorizava nas últimas Copas a presença de um repórter, né, das emissoras que tinham direitos de transmissão, desde que pagassem também por isso. E eu no campo, tendo que escrever ali na coxa, ali na perna, o texto a crônica daquele jogo para entrar daqui a pouco... É uma história que todo mundo conhece, todo mundo viu, todo mundo sofreu. E que adjetivos usar? Que palavras encontrar para descrever aquilo que acabava de acontecer? Era uma tarefa assim, das mais exasperantes, assim, sabe? Fiquei mal assim, cara, parecia um, um vulcão, uma coisa assim interna. Falei, caramba, eu vou travar, não vai sair, eu vou ser muito óbvio, o que, que eu vou dizer? E até que acabei mesmo, mesmo sendo um pouco. Eu não gostei muito do, do, do, do resultado assim, da, da matéria, mas é, foi sem dúvida é, algo, de mais diferente assim, na, na carreira e mais sofrido também, assim, com cobertura. Mas foram muitos episódios também. Já vivi muita coisa, muita derrota, muita muita coisa. A primeira derrota nas eliminatórias para o Bolívia, lá em La Paz, uma dor de cabeça, todo mundo ferrado, ninguém conseguindo respirar direito. E um, um astral horroroso, uma atmosfera muito difícil de trabalhar. enfim assim, histórias aqui a gente vai ficar... Tem muitas horas aqui para contar. Mas se a gente for colocar na balança, a seleção brasileira deu mais alegria, né? Oh, muito mais, muito mais, muito mais. nossa Por também. isso que, eu, que eu, foi um, um, um choque né o, o 7x1, né? É, a gente não dá é. mais esperado. Né? É. Assim, é, é, um, é um roteiro muito, muito cruel. Porque, é, a Copa no Brasil é o pior resultado de um time é, um país sede na história das Copas do Mundo. É um negócio impensável. Assim, é, absoluto, a gente nunca vai entender isso. Mas sim, é, pô, a seleção é, vive muitas alegrias. Assim, sim, sem dúvida nenhuma. Sempre foi muito é, bacana. Assim, porque é algo que principalmente em Copas do Mundo, é algo que ganha uma relevância muito grande. Eu tenho a consciência Sim. de que nós, jornalistas esportivos, não falamos de nada essencial. Gente, Todo mundo quer saber da sua saúde, todo mundo quer saber do seu dinheiro, é, do seu emprego, é, tem notícias relevantes em relação ao um movimento da sua vida. Mas a gente também faz parte do, do, desse arcabouço de, de, de, de, de hábitos né, que as pessoas têm. O jornalismo esportivo é, traz um frescor também traz uma algo mais lúdico né e mas assim é, quando chega uma copa mas não é mas não é tão importante quanto então a gente deve reconhecer mas quando chega uma copa do mundo é, qualquer unha do jogador ali vira de um caso de importância nacional então as é nossas informações a nossa abordagem elas são muito mais relevantes né é muito legal assim muito excitante cobrir a seleção e eu sempre cobri a seleção brasileira ao longo das copas do mundo nunca fiz outra coisa por isso até você falava sobre os ambientes né nos, nos países que são diferentes assim onde o Brasil é um país mais ou menos tradicionais com o futebol só que a seleção brasileira ela também cria uma bolha né em torno dela que é que essa é a bolha que que a gente vivia né a gente era o tempo todo conduzido é, cercado de tamborins de, de, de gente sambando de bandeiras, de alegria, aquela coisa de seleção brasileira de muita imprensa, de muita imprensa nacional. então é, tem essa a gente também não vê muito o resto da, da Copa, né? a gente fica muito dentro e, e é algo muito interessante para mim, assim, é perceber que para qualquer repórter esportivo ir uma Copa do Mundo é um Máximo assim, talvez. E, e eu chego num momento da vida, assim, que eu, eu no momento, assim, parece incrível, mas, assim, pô, o que eu tô afim de curtir é ver a Copa, é, assim, de bobeira, assim, desfrutando, assim, de cada coisa, vendo o jogo pra caramba, porque a gente vê, a gente praticamente não consegue ver a Copa, né? A gente fica no, no, no, no coisa de matéria, matéria, matéria, seleção, seleção, seleção, seleção deslocamento e tal, e a gente vê muito pouco, vê ali de rabo de olho ali, os pênaltis que estão rolando e tal, assim, então, assim, eu quero ver a Copa Então nem sei como é que vai ser a Copa, onde estarei, o que estarei fazendo, mas é, é, é algo que eu aspiro, assim, Zé Vecor, quero ver a Copa, assim, tranquilo. Olimpíada também, assim, curtir mesmo como torcedor e tá? tal. Por outra perspectiva, né? Quando você começou a cobertura, o Brasil, é, como você disse, em 90, ele já era tricampeão, já era o maior vencedor, né? Mas você não teve a oportunidade ainda de comemorar um título como torcedor, né? De acompanhar, assim, um pouco mais de longe, mas sentir uma hora diferente, né? É isso, é, mas assim tive e, Nossa Senhora o privilégio de comemorar dentro do campo. isso, é, isso é e também é, não tem como comparar, né? É, e não só dentro do campo, como na, no, na, na noite seguinte, na, na, na é, enfim, é sensacional, isso é um privilégio para nossa pra, dar muito valor. Bom, Tino, é, você também teve algumas pausas na carreira, né? Creio é, que seja devido a essa intensidade, né? muitas viagens, né? É, ficando pouco tempo com a família. Eu queria saber um pouquinho da relação da sua família com, com a carreira. Sim. É, não, A, a família é, sempre foi um alicerce para mim, sempre me, me alavancou para o trabalho, porque minha mulher sempre deixou tudo muito facilitado para que eu pudesse focar no meu trabalho, sabe todos os cuidados possíveis, às vezes me poupando de notícias aqui e ali para não pra evitar um desgaste, é, me ajudando em cada mala que chegava, em cada mala que saía, e, enfim. É, eu tenho uma gratidão enorme, enorme por esse suporte que eu, que eu tive, assim como tive no início com, com meu pai e minha mãe, que me permitiram fazer a faculdade de jornalismo e, e me apoiaram e tal. Então, é, eu... Eu, eu, eu dou muito valor a isso, né? Eu acho isso muito, muito, muito legal. E é muito bom ter... Eu acho que ajuda a gente a, a caminhar bem, né? Quando você tem esses, essas, essas facetas da sua vida bem resolvidas, né? Se você é feliz com a família, é, talvez você tenha é, mais saúde, talvez você tenha mais condições de... Né? Tudo vai se somando para que você possa ter um... A vida, assim, na medida do possível, é, né? Positiva, né? Favorável, né? Que as coisas aconteçam, assim. Então, eu devo muito a, a força da família, assim. Legal. Tino, é, agora que você saiu da, das telinhas, né? Tem um contratador que vai aparecer até o meio do ano, né? Você tem algum plano para seguir no jornalismo? Olha, Gabriel, não tenho ainda. Tenho já... Já tive proposta de emprego, já tive várias sondagens de outras coisas é, bem legais, assim, mas ainda não, não, não quero... É, não estou querendo tomar nenhuma decisão. Primeiro, por causa da pandemia, porque está é, tudo muito limitado. E o que eu mais gosto é produzir conteúdo. Não sei de que maneira, em que plataforma, como é que vai, vai ser, mas assim, o que eu é mais curto é contar histórias. Né? E... E, assim, com a pandemia, a gente ficou muito limitado, né? Por exemplo, na Globo, no, eu, nos últimos tempos, eu estava focando nisso, né? Nessas reportagens de mais fôlego, é, era esse o acordo que eu tinha, maravilhoso até. Eu estava muito feliz com esse modelo, eu já não queria mais a cobertura do dia a dia, não queria mais a, as viagens extenuantes assim, seguidas, é, para fazer coberturas, assim, de seleção, por exemplo. Eu já queria já não fazer seleção, já não estava fazendo seleção, e, e focando mais nessas reportagens especiais, como, como a série olímpica para o Jornal Nacional, que eu estava fazendo. Mas aí veio a pandemia e, pum, foi esse tipo de trabalho, né? totalmente. E, então, por isso que ficou... Eu, eu, eu achei que estava na hora, assim, porque é, isso não daria mais para continuar a fazer, a gente não sabe quando que vai retomar, quando que a gente vai ter de novo a possibilidade de fazer algo num padrão, assim... É, que nos atenda, que nos satisfaça. E, então, eu achei legal, assim, que, que... o Era como eu sempre sonhei, sabe, assim, Gabriel? De terminar esse casamento sem atrito, sem desgaste, assim. Sim. Assim, isso, claro, que nem todo mundo tem essa condição de... de, de, de... Ah, eu, eu não sabia se eu teria também. Agora, é... eu, eu não queria, assim, ficar um repórter ranzinza, ficar um repórter, assim... Que, que falasse eu Detesto essa abordagem Ah, no meu tempo as coisas eram assim Eram assadas, não é igual agora eu Nunca gostei disso e, mas, é, mas de fato A cobertura esportiva Em futebol, por exemplo Ficou mais chata, ao meu ver Ficou mais Acorrecida é, Porque você não tem acessos Você tem muito poucas possibilidades De, de vivenciar é, o futebol mais por dentro, como era, como acontecia, né? Então, assim, a gente gostava de ver um treino, de ver como um técnico se comportava, como é que os jogadores reagiam. É, ali você tinha elementos para desenvolver reportagens, para captar imagens, e, e isso foi se estreitando, isso foi se distanciando, é, a relação começou a ficar muito mais fria, mais distanciada... Eu acho que é natural, assim, porque é o mundo, né? É o que eu estou falando. Eu não vou ficar aferrado aquele modelo que eu, que eu achava mais mais legal. É o, a gente tem que comer o que está na mesa. Mas o fato é que a gente tinha mais possibilidades, assim, a gente. Então, Sim. assim, assim eu, eu falei, eu fui tão feliz cobrindo a Seleção Brasileira, vamos fazer assim. Eu, eu comecei cobrindo a cobrir na minha primeira minha primeira competição. Na Copa América de 89, o Brasil foi campeão no Maracanã. E aí, em 2019, o Brasil foi campeão no Maracanã, da mesma competição, e eu também fazendo ali as matérias, estando também em campo, fazendo a transmissão. Falei, pô, 30 anos certinho, a mesma competição, tudo igual, olha que coisa, que simbolismo mais legal para a gente empacotar isso aqui. E assim foi. Eu falei com a direção e tal, falei, gostaria agora de me retirar, não sei se definitivamente, mas assim, da cobertura da seleção... E focar em outras coisas. Eles foram super compreensíveis, e assim, eu, eu sou mega grato a, a Globo por tudo que, que vivi que, e o espaço que tive. Claro que eu colaborei muito, eu ajudei, eu não sei da, da, do meu valor, enfim, mas é, sempre fui muito bem tratado, sabe? Por, por, por todas as esferas de direção, os telejornais e tal. Então, é, até o fim, assim, né? tudo que eu quis, por exemplo, agora, menos. menos é, cobertura factual, ok, menos cobertura factual. Enfim, vivi outras experiências, fui apresentador por um tempo, fui editor-chefe por um tempinho também. É, e, então, assim, é uma vida, né? São 35 anos e assim, sem é, grandes desgastes, assim, sabe? De, com relação, assim, relações de amizade com pessoas ao longo desses anos todos, muito grandes, assim. Então, muita alegria poder olhar para isso tudo assim, dessa maneira... É, não esperar ficar, ficar ruim né, para não azedar, deixa tudo assim bonito. Legal. Tino, é, queria que você desse algumas dicas é, para quem deseja iniciar a carreira no jornalismo esportivo. Olha, eu acho que português é fundamental, é muito importante para para se pensar em qualquer tipo de linguagem. Eu acho que recursos de palavras, de, de vocabulário e tal, eles, eles colaboram para qualquer tipo de plataforma, para qualquer tipo de é, situação. E soluções né, de, de frases e de coisas e tal, seja, seja no improviso, seja é, no, no mais elaborado. Eu, como dizia antes, eu sempre acho legal a gente dar pequenos passos, quer dizer, ou, ou, e desfrutar de cada passo que se dá dentro da carreira e, e praticar, né? Praticar. É, eu acho que quem vai trabalhar numa imprensa escrita, fazer muito, escrever, escrever, escrever, ler muito e, e quem vai trabalhar com, com câmera, exercitar também. Eu acho que o exercício, eu, eu acho que a atividade do, do repórter, por exemplo, de televisão, que é o que eu é, fiz a minha vida toda, praticamente. É, é, eu comparo assim, uma atividade física assim, com uma atividade esportiva. Você precisa fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, como, eu acho que, como tantas né, profissões e tal, fazer, fazer, e a partir disso você vai criando é, soluções mais rápidas, né? você consegue se, se sair de situações é, embaraçosas, assim, você vai enfim, encontrando caminhos. Então, é, isso só surge através de muito fazer. Então, ainda que não seja algo oficial, não algo assim, ah, vou ficar fazendo algo que ninguém está me pagando, não. Faça, grave no celular, grave... Antes eu falava que eu não tinha celular, eu falava com as pessoas, olha no espelho, para os rapazes que queriam ser de televisão, olha para o espelho e fala para o espelho, Conversa, fala tal, tal, e vê a sua expressão, observa como é que você está falando. E agora, com a facilidade do celular, fica muito mais fácil isso, e as pessoas estão muito mais... É afeitas a isso, né? As pessoas têm muito mais traquejo hoje de olhar para uma câmera de celular e falar coisa que antes era só uma coisa mais restrita assim a, a gente, aos repórteres que trabalhavam com câmeras, né? Exatamente assim, não, não uma uma lentezinha pequenininha de celular. Mas eu, eu acho isso. Acho que é, é, é para quem está começando é, é observar os diferentes tipos de manifestação que que que, que surgem, consumir é, diversas é, variantes assim, né? de, de, de, de maneiras de produzir jornalismo e tudo, e, e se encontrar, e buscar um caminho de acordo com a sua identidade. Assim, né? é, no caso da TV, por exemplo, no caso das coisas de vídeo, eu sempre digo que a pessoa, quanto mais naturalidade ela conseguir, mais sucesso ela vai ter. Assim, quanto mais ela forçar, por exemplo, querer ser engraçado se não é, ou o contrário, só uma pessoa naturalmente engraçada, tem gente que abre a boca você já, você já começa a rir, e ela querer fazer algo mais sério também não vai dar certo, então eu, o encontro da, da, da, da, esse, desse diapasão, dessa, dessa embocadura da, da, da, da linguagem que você vai ter, isso é muito importante para quem vai trabalhar com audiovisual, assim, né? desenvolver naturalidade, desenvolver é, uma capacidade de ser claro, que afinal é o que se espera de de quem está do outro lado lá, e encontrar esse tipo de, de, de caminho, né? Algum, mais ou menos algumas coisinhas assim. Bom, para a gente finalizar, eu é, vou fazer algumas perguntas que o, alguns internautas, é, seguidores do Instagram do Comulix enviaram para a gente. Uhum. É, eu vou começar pela Helena, ah não, a Helene e o palos eles perguntaram como foi a, a cobertura mais marcante, né, mas a já respondeu que já a Copa de 94. Uhum. A Tatiana brasileira, brasileiro, ela perguntou se você pretende escrever um livro contando as suas experiências e disse que admira muito o seu trabalho. <risos> Olha, puxa, eu, eu, eu sou bem cobrado por isso, inclusive em casa. Minha mulher vive <risos> dizendo isso e tudo. Eu, Eu, às vezes, reluto, sabe? Assim, quanto à relevância de... Assim, será que vai interessar mesmo? Existem tantos livros assim, será que as minhas histórias são... Mas talvez sim, talvez tenha tenham muita coisa assim, de vez em quando quando eu vou lembrando das histórias, de, poxa, essa realmente valeria a pena. Então, às vezes, eu fico meio em busca de um projeto que ainda não se finalizou assim para botar a mão e escrever. Porque, porque também é por uma questão até de vaidade mesmo, assim confesso, assim, no fundo porque eu não quero fazer de qualquer jeito, não quero ah, fazer. Eu queria pensar algo, assim, então, é, já tive até sondagem de editoras, assim, e tal, mas é, talvez sim, poxa, acho que seria bem realizador, sem dúvida, assim, ter um, um projeto como esse, e é, seria bem, bem bem bem gostoso, assim. Eu gostaria muito de leitinho. Então. É, obrigado, <risos> eu então, já sei que o leitor... É certo. Eu <risos> sei que assim, desse nicho nosso de, de, de, de pessoas que se interessam por jornalismo, que, que, que participam desse universo, é, traria alguma curiosidade, assim, como a gente lê de outros companheiros, Assim, tem coisas maravilhosas Sim. também. Né? Um Verdade. É, a Ju está abreviado aqui, porque no Instagram dela não tinha o um nome completo. Ela perguntou como foi é, a sensação de carregar a Tocha Olímpica em 2016. Hoje foi lindo, foi maravilhoso e muito especial, porque é, eu, não, eu sou nascido, sou, sou de Duque de Caxias, aqui no Rio, na Baixada Fluminense, e, e não tinha mais é, condição de... não tinha mais vaga, enfim, não tinha mais a, a agenda para o Rio, nem para Caxias e tal, eu eu, eu podia tinha assim pensar em alguma cidade e tal, e sugerir. E aí me ocorreu a ideia de, de conduzir em Londrina, porque é a cidade onde mora o Galvão, e então isso teria um simbolismo para mim muito grande de estar ali ao lado dele, e então foi maravilhoso isso, porque ficamos juntos lá, fui para a casa dele com a minha mulher, e, e vivemos juntos essa... Essa experiência única, né? Realmente um privilégio. Foi maravilhoso, assim, o um ambiente lá na cidade, aquela, aquela honra. E ela está ali atrás, aqui, ó. Aqui, ó. É o contrário. Ah, estou vendo. Sim. Ela está ali guardadinha, ali, bonitinha. Legal. O Júlio Prado perguntou é, como foram os bastidores da Copa de 94, Tiago. Os bastidores, né? Pois é, olha, eu eu lembro de uma história de, de, de bastidor é, bem interessante, que é o seguinte, que o, o Romário tinha uma namoradinha lá, lá, na, lá em São Francisco, que eventualmente se infiltrava e tal. E, e aí é, a gente conhecia, sabia quem era, ela falava com a gente e tal. Parará. Só que o Romário arrumou uma outra namoradinha. E aí essa primeira ficou revoltada. E, e aí é, aconteceu um episódio no, no, no hotel onde a gente estava, que foi inclusive isso, tá? Nas matérias, isso aí foi é, notícia e tudo. É, houve um, um alarme, um, um alarme de incêndio no hotel. É, to, os alto-falantes e tal to, to, to, tocaram, era de noite, eu lembro que a gente desceu catando câmera, catando microfone e tudo, e todo mundo descendo tinha gente de pijama, tinha tudo, e toda a seleção descendo, todo mundo indo para a rua, e todo mundo ali na, na rua, aquele negócio, até que o hotel fosse fiscalizado e tal, para ver o, se havia ou não mesmo perigo de bomba, e, e aí a gente gravou tudo, enfim, aconteceu tudo, beleza. Tempos depois, é, eu, eu venho a saber, com essa, essa, essa moça vem me... Encontro com ela de novo e ela vem me dizer que a história que aconteceu quando o Romário arruma a outra namorada, essa primeira vai no naqueles é, detentores de, de, de incêndio com um isqueiro e acendeu o esqui um, aqui, como se fosse aí aquilo disparou, disparou o alarme provocou uma, uma celeuma tal que o Romário e a tal namoradinha tiveram que sair às pressas correndo e, e, a, e ela acabou conseguindo o feito dela, cara, sem que a gente soubesse, então assim, me perguntou história de bastidores de 94, lembrei dessa, que era, cara, essa, por exemplo, tá bom, tá, Gabriel? vou botar no livro Não, é uma história bem usitada, né? <risos> Mas, se tratando de Romário, Romário era de se esperar diferente também. Não, não, O fato do personagem não, não, não combinam. É verdade. Tino, para a gente finalizar, a Maria Eduarda perguntou o seu time do coração. Meu time do coração? Sim. É isso. Isso. Olha, Maria Eduarda, eu a vida inteira respondi de maneira honesta qual é o meu time do coração. E sempre disse, sou o Real Madrid. Aí todo mundo... Ah. Poxa, só que isso tem um fundo de verdade, porque o meu pai era espanhol e foi sócio do Real Madrid e amava futebol, é, foi o cara que mais me influenciou com o futebol, e, então eu realmente cultuei ao longo dos anos uma paixão de torcedor mesmo pelo Real Madrid a partir da, das histórias que meu pai me contava, das coisas que eu fui lendo e, e acompanhando. Isso me facilitou a vida, porque a gente como repórter tem dificuldade de dizer o time, porque é difícil você ser muito identificado com algum time e, por exemplo, frequentar a torcida de um rival, né? Isso acontece direto com a gente, né? Você tem que fazer um jogo do Vasco, você tem que passar de São Januário por dentro da torcida da massa mesmo. E eu, felizmente nunca tive problema nenhum, em lugar nenhum, mas sempre também fui muito assim, caminho do meio, assim, sabe? De não ser... É, identificado com nada, sempre muito discreto e com tudo. Mas, agora, passada essa minha experiência como repórter da TV Globo, já não há porque é, esconder que o meu time é Flamengo. Sou torcedor do Flamengo, sempre fui influenciado pelo meu pai, que é talvez um dos maiores, um que eu conheci. Não um, perdia um jogo do Flamengo, a gente via tudo. Podia estar com chuva, podia não valer nada, e a gente ia. E, uhum. e aí acabou forjando em mim é, a paixão pelo futebol e pelo Flamengo, é, por consequência. Então, acho que agora já não tem, não tem mais um problema, não. É verdade. Montino, foi um prazer falar contigo, é uma grande honra. É, a gente deseja todo sucesso para você, nas né, decisões que você for tomar aí no futuro. A gente tem plena certeza que vem conteúdo bom por aí, mesmo que não seja por agora, mas é, se vier, a gente tem certeza que vem conteúdo bom por aí. Obrigado também pela, pela disponibilidade. Imagina, Gabriel, obrigado a você pelo carinho, obrigado a todos que participaram e ao Comunique-se, é, onde já tive tantas, tantas alegrias, tantas premiações maravilhosas, e, enfim, muito legal estar por aqui, foi muito legal. Obrigado mesmo e tudo de bom para vocês, cuidem-se, lavem as mãos, usemos máscaras e vamos em frente. Vamos lá. Valeu, Tino. Valeu, gente, obrigado.